Olá, Tolkien Talkers! Hoje vamos viajar para o Oeste do Oeste para falar sobre a Senhora da Piedade e do Luto, Niena. <música>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 Ela foi um dos primeiros Ainur, os Chakros, a descer ao mundo, os primeiros seres criados por Eru. Ela é uma Vália feminina de Vala, ou seja, é uma rainha dos poderes. E é também uma dos Aratar. Os Aratar são os sublimes, os oito Valar de maior poder, sendo que eles são Manwë, Varda, Ulmo e Havana, aloe Mandos, Niena e Oromë. Vamos ler agora então um certo uh, do conta que está aqui presente no Silmarillion, e a partir daí vamos retirar algumas informações sobre Niena. Mais poderosa do que este é Niena, irmã dos Fënturi. Ela vive só. É experimentada na dor e pranteia cada ferida que arda, sofreu na maculação causada por Melkor. Tão grande foi sua tristeza, conforme a música se desenrolava, que seu pranto se tornou lamentação muito antes do fim. E o som de pranto foi entretecido nos temas do mundo, antes que ele principiasse. Mas ela não chora por si mesma, e aqueles que lhe dão ouvido aprendem piedade e constância na esperança. Seus salões estão ao oeste do oeste, sobre as fronteiras do mundo. E ela raramente vem à cidade de Valimar, onde tudo é alegre. Vai antes aos salões de mandos, que são perto de sua morada. E todos aqueles que esperam em mandos, gritam a ela, pois traz força ao espírito e faz da tristeza sabedoria. As janelas de sua casa dão para fora das muralhas do mundo. E então, que informações podemos retirar daqui? No início, na grande música, o seu canto era lamentação. Ela é irmã dos Feanturi, os mestres dos espíritos, dois Valar, que são Irmo e Namo, sendo que eles são mais conhecidos pelos nomes das suas moradas, Lórien e Mandos. Saiu aqui recentemente no canal um vídeo sobre Irmo e sua esposa, Este, o TT356. E também sabemos que Niena não tem companheiro, ela vive sozinha. A sua morada é no Distante Oeste, na extremidade do mundo, e as suas janelas dão para as muralhas do mundo. A sua morada é perto dos salões de Mandos, onde por vezes vai para consolar e confortar aqueles que choram por ela nos salões de espera. E também sabemos que ela raramente vai a Valimar, ou Valmar, a cidade dos Valar. Indo por ordem cronológica, Niena foi um dos primeiros Ainur a descer ao mundo, a descer a Arda. E depois, da primavera de Arda e de Melkor ter destruído as duas lâmpadas, os Valar foram de Almaren, uma grande ilha num grande lago, no centro da Terra-média, para o continente de Aman, a oeste. Lá, fundaram Valinor. E quando a cidade de Valmar, ou Valimar, a cidade de muitos chinos, foi construída, Yavanna consagrou um monte, diante do portão oeste de Valmar, o Ezelohar. E lá, Yavanna uh, sentou-se e cantou sobre as coisas que crescem, e Niena meditou em silêncio e regou o solo com as suas lágrimas. Daí, nasceram os rebentos das duas árvores. Ou seja, no nascimento das duas árvores, Telperion e Laurenin. Quando o cativeiro de Melkor terminou, durante o Zénith de Valinor, ele foi trazido diante dos Valar e dos Eldar, que se encontravam em Valinor, e suplicou perdão. Niena apoiou os seus rogos e sentiu piedade dele, sendo que assim Manwë concedeu-lhe perdão. Mais tarde, depois de consumidas as duas árvores por um engoliente, e Havana, no círculo do julgamento, sugere que ela poderia fazer uh, renascer as duas árvores se tivesse um pouco da luz uh, presente na Shilmarils, sendo que a luz uh, da Shilmarils tinha vindo da própria Telperion e Laurenin. Sendo que aí, Fëanor recusou de abrir mão da sua maior obra, da Shilmarils. E então, Niena foi então ao monte, a Zellohar, uh, o Monte Fritjand, onde se encontravam os cepos das duas árvores e aí lançou para trás o seu capuz cinzento e, com as suas lágrimas, lavou as profanações e o engoliente e cantou em luto pela amargura do mundo e pela maculação de Arda. E aqui é onde temos a única referência física de Niena, que é o seu capuz cinzento. Niena e Havana ainda tentaram curar as duas árvores, mas nem os poderes de Havana nem as lágrimas de Niena foram suficientes para desfazer toda aquela destruição e profanação. Também no vale a Quenta, Uh, na parte em que fala sobre os Maiar, temos que o mais sábio dos Maiar era Olorin Também ele habitava em Lórien, mas os seus caminhos, a miúde, o levavam à casa de Neniena e dela aprendiam piedade e paciência. Mas de Ollorin aquela história não fala, pois embora amasse os elfos, caminhava entre eles invisível ou na forma de um deles e não sabiam de onde vinham as belas visões ou as centelhas de sabedoria que ele punha em seus corações. Em dias que vieram depois, foi o amigo de todos os filhos de Ilúvatar e tinha piedade de suas tristezas. E aqueles que o ouviam despertavam do desespero e punham de lado as imaginações das trevas. Olorin é então Gandalf. E também já temos aqui um TT, um longo TT sobre ele. Vou deixar o link aqui na caixa de descrição. E durante o Senhor dos Anéis temos diversas vezes refletido nele tudo aquilo que ele aprendeu com Niena. No segundo capítulo, A Sombra do Passado, na Irmandade do Anel ou na Sociedade do Anel, aí no Brasil, quando Gandalf conta a Frodo uh, toda a verdade sobre o Anel, sobre Bilbo e sobre o Gollum, Frodo diz: Que pena o Bilbo não ter apunhalado a vil criatura quando teve ensejo disso. Ao que Gandalf responde: Pena. Foi precisamente a pena que lhe deteve a mão. Pena e compaixão. Não ferir sem necessidade. E foi bem recompensado, Frodo. Podes ter a certeza de que o mal o marcou tão pouco e de que acabou por se libertar, porque iniciou, desse modo, a sua posse do anel, com compaixão. Em seguida, Frodo diz que Gollum merece a morte e Gandalf diz Merece a morte? Acho que sim. Muitos dos que vivem merecem a morte e alguns dos que morrem merecem a vida. Podes dar-lhe? Então não te mostres tão empenhado em distribuir a morte como julgamento pois nem os mais sábios conseguem ver todos os fins. A compaixão de Bilbo poderá influenciar o destino de mundos e, em especial, o teu. Neste certo, vemos aqui presentes os principais valores de Niena, a piedade e a compaixão. As vestes cinzentas de Gandalf podem ser então em homenagem a Irmo, mas também em homenagem de Niena. Aquilo que Gandalf aprendeu com Niena, ele ensinou bastante também a Frodo, e na Carta 246 do Livro das Cartas de Tolkien temos que Prodo havia feito o que podia e havia se exaurido completamente como um instrumento da providência e havia criado uma situação na qual o objetivo de sua demanda não poderia ser alcançado. Sua humildade com a qual começou e seus sofrimentos foram devidamente recompensados com a maior honra. E seu exercício de paciência e compaixão para com Gollum, valeram a misericórdia. Seu fracasso foi reparado. Sabemos que para Tolkien, a compaixão, a piedade, eram valores muito importantes para ele. E aqui neste livro de Joseph Pierce, uh, o Tolkien, o Homem e o Mito, temos neste livro uma citação que descreve tudo isto dos valores em que Tolkien acreditava e onde são relacionados com Niena. Antes da citação, temos aquele cheiro de Niena, uh, que está presente no Valacuenta, uh, no Silmarillion, e depois uh, o autor diz, nesta passagem, Tolkien volta a surgir como um místico, vendo o sofrimento como resultado de um mal superior ao poder do homem, a obra de Satanás, os estragos provocados por Melkor. No entanto, uma vez que Deus é sempre capaz de extrair o bem dos desígnios maléficos do inimigo, esse sofrimento adequadamente compreendido e aceito, ensina simultaneamente a compaixão e a resistência na esperança, além de levar força ao espírito e transformar o sofrimento em sabedoria. A imagem da tristeza e do sofrimento é extremamente profunda e poética, incentivando aqueles que suportam as dores da vida a procurar as alegrias que se encontram para lá do mundo. Vemos que em niena tudo isto está presente, A niena não simboliza apenas a tristeza, o pesar, o luto, a dor, e não representa estes sentimentos como coisas más, mas sim, estas coisas tornam-nos mais fortes e mais sábios, sendo que, através destes sentimentos, adquirimos outros valores, como a piedade, a compaixão, a paciência, a esperança e a misericórdia. E agora vamos aqui para as curiosidades finais. Tolkien, ao longo de muitos, muitos anos, foi alterando o seu Legendário, uh, e temos várias versões de diversas histórias, sendo que, no início do Legendário, Tolkien caracterizava Niena como uma deusa da Morte, muito mais sombria e com mais semelhanças a Mandos, sendo que Mandos, ao início, não era seu irmão, mas sim seu marido, e era conhecido como Vefantur. Niena, durante algum tempo, foi irmã de Melkor e de Manwë. Niena e Vefantur viviam, então, no norte de Valinor, a região era então chamada de Mandos, aquela, toda aquela região era Mandos, e Alwe construiu V para Vefantur, e Fui para Niena, que eram as suas duas moradas. E, mais interessante, para Fui iam os homens depois de morrer e aí Niena julgava-os. Não nos podemos esquecer que Tolkien largou estas ideias uh, no início do seu legendário e que não seguiram em frente. Niena, ao longo da evolução e da construção do legendário, teve diversos nomes, como por exemplo, Fui, que em Quenya significa nevoeiro, noite de escuridão e que era o nome da sua morada. Eskil, que deriva de S, que significa inverno. Temos também outro nome, Nuri, que deriva de Nuro, que pode significar rosnar, resmungar, queixar-se. E também era chamada de Calmetari, a senhora da morte. Termina então aqui o nosso TT sobre Niena. Como podem ver, temos pouquíssimas informações sobre ela. Temos apenas os primeiros capítulos de O Silmarillion. E temos também uma única, um único detalhe físico sobre a sua aparência, que era o seu capuz cinzento. E também podemos ver que em alguns dos livros uh, de, do The History of Middle-earth Tolkien fez diversas alterações na personagem de Niena. Mas é importante fazermos esta, pontos entre o mundo primário e entre o mundo secundário. Onde Tolkien no mundo primário valorizava muito a piedade, a compaixão, a misericórdia e ele, uh, e ele espelhou esses valores em Niena. Niena passou também esses valores para Gandalf e de Gandalf para Frodo, sendo que Nina, indiretamente, também está presente no Senhor dos Anéis. E é isto pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem abaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, sigam também o nosso blog e juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo, na caixa de descrição. E tem mais duas formas de poder ajudar o canal. Pessoal aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje ficamos por aqui, espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemo-nos no próximo e um grande beijinho.